Neste vídeo, usaremos o conceito de relação de consequência para introduzir uma certa noção de equivalência lógica entre fórmulas. A definição é imediata. Dizemos que duas fórmulas são equivalentes, do ponto de vista de uma certa relação de consequência, se a segunda segue da primeira e a primeira segue da segunda. Cada uma delas é consequência da outra, Cada uma delas pertence ao fecho de um conjunto de fórmulas que contém a outra. De imediato, é fácil verificar que se trata de uma relação de equivalência entre fórmulas. Por exemplo, para se verificar que se trata de uma relação reflexiva, basta recordar a propriedade de reflexividade das relações de consequência, segundo a qual Φ é consequência de Φ. A propriedade de simetria desta relação é ainda mais fácil de verificar. Com efeito, a própria definição de equivalência garante que Ψ é consequência de Φ e vice-versa. Este E do E vice-versa é comutativo na linguagem natural. E, portanto, esta segunda seção diz exatamente o mesmo que a seção anterior. Finalmente, a propriedade de transitividade dessa noção de equivalência lógica pode ser facilmente verificada usando a propriedade de transitividade da definição de consequência lógica. De fato, como o caso particular da propriedade T, temos que, se Φ2 é consequência de Φ1 e, ao mesmo tempo, Φ3 é consequência de Φ2, podemos usar a transitividade para concluir que Φ3 é consequência de Φ1. A recíproca é inteiramente análoga. Além disso, assim como a noção de consequência lógica pode ser induzida a partir de um sistema dedutivo, digamos, NAT, também a noção de equivalência pode estar associada a tal sistema. O mesmo pode ser dito acerca da noção de equivalência a partir da noção de consequência induzida por uma semântica a definição de equivalência é abstrata e continua essencialmente a mesma. Muito importante notar agora o seguinte. Embora essa definição corresponda sempre a uma noção de equivalência sobre fórmulas, independente de qual lógica esteja por detrás, esta equivalência nem sempre é uma congruência sobre a álgebra das fórmulas. Ou seja, nem sempre esta equivalência é compatível com as operações desta álgebra. Operações essas que nada mais são do que os conectivos. Quando esta noção de equivalência de fato define uma congruência, dizemos que vale um certo metateorema da substitutividade de equivalentes, também chamado de replacement. Há um outro vídeo sobre isso. A noção de equivalência lógica canônica associada a muitas lógicas não clássicas não define uma congruência sobre o conjunto das fórmulas. Finalmente, uma última observação sobre a noção de equivalência lógica é que, da mesma forma que o metateorema da dedução garante que a noção de consequência pode ser internalizada na linguagem objeto através da implicação intuicionista, também é possível usar agora a bimplicação intuicionista para internalizar a noção de equivalência. Duas fórmulas são equivalentes na lógica intuicionista, se e somente se a bimplicação dessas duas fórmulas é uma tese, teorema ou tautologia da lógica intuicionista. Um último comentário que eu gostaria de fazer sobre esse assunto é que é possível definir também uma noção de equivalência lógica entre conjuntos de fórmulas. De fato, podemos dizer que dois conjuntos são logicamente equivalentes se o primeiro deles tem cada uma das fórmulas do segundo conjunto como consequência e vice-versa. Todas as fórmulas do primeiro conjunto são uma a uma consequência do segundo conjunto. Para verificar que essa noção estendida de equivalência, de fato, é uma relação de equivalência, o único passo crucial é a verificação da transitividade. Mas essa pode ser feita a partir da versão estendida da propriedade T, a saber, a propriedade T+, a transitividade generalizada que está presente na definição da noção de relação de consequência.